oi tudo bom? Tô aqui hoje de novo para mostrar para vocês a minha Glambox. Como eu postei vídeo na segunda, quando já fazia quase 15 dias que minha caixinha tinha chego, já tava chegando a próxima caixinha. E aí vai ficar dois vídeos repetidos. Mas, gente, eu não posso deixar passar porque deve começar a embolar com as outras. E a caixinha do mês de outubro é esta coisa linda, que é a caixinha de Clean Beauty. Ela é muito bonita. Eu... Tô apaixonada por ela. Ela tem esse detalhe verde atrás que eu achei muito lindo. E a gente vai abrir ela aqui. Eu já abri ela lá no Instagram. Então, se tu quiser só um overview, um overview rápido pra ver o que, que veio e só por curiosidade mesmo, vai lá. O link do meu IGTV tá aqui na box de informação. Agora, se tu quiser ver detalhe de cada produto, o valor, quanto veio o total da caixinha, fica aqui que a gente vai fazer isso juntos. Então, o primeiro produto que eu também, foi o primeiro produto que eu vi da caixinha, foi esse aqui, que ele é um chá instantâneo, ele é da Dr. Otiker e ele veio com esse folderzinho explicando. Ele é composto com polpa de frutas e vegetais, instantâneo, apenas 16 calorias por porção, rende 36 copos de 200 ml à base de chá verde e zero açúcar. Vai meia colher de sopa em um copo de 200ml e pode ser bebido quente ou gelado. Eu achei muito interessante a gente estar tá aqui em casa numa onda de tentar consumir coisas mais saudáveis e, óbvio, não deixar de comer as coisas que a gente gosta, mas tentar ser uma rotina um pouco mais saudável, realmente. Então, com certeza, eu vou botar ele na minha rotina e vou compartilhar com vocês o que eu achei e como é que ele foi lá nos meus stories. Então, me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo. Esse produto aqui, ele, como diz, teoricamente é um produto extra, ele veio fora da caixinha. E aí, se veio fora porque não coube ou porque realmente é um brinde, não sei. Ele custa R$ 21,90 e eu tô ansiosa. Ele é um pozinho, eu não abri ainda, eu vou abrir aqui com vocês. Esse aqui, ó. Ele é E tem cheirinho de bala de gelatina. Bala aquelas de minhoquinha. Não a ácida. A minhoquinha normal é o mesmo cheiro. Muito bom. Ele vem com chá verde, framboesa, mirtilo, cranberry, morango, beterraba, berinjela e hibisco. Tô bem ansiosa para tomar. Quando eu fizer, eu mostro lá nos stories para vocês. O próximo produto é um escalda-pé da Terra Amor. Na outra caixinha também veio um, um produto dessa marca. E ele é um sachêzinho que dentro vem os chazinhos, imagino. Aqui diz que ele promove relaxamento profundo do corpo, redução de estresse, alívio. Alívio de inchaço nas pernas, combate frieiras e micosas, eleva a energia trazendo en alegria e conexão espiritual. É para colocar metade do conteúdo desse saquinho em uma bacia com água morna suficiente para cobrir os pés e em seguida mergulhar os pés por 10 minutos ou até a água esfriar. Tem camomila, calêndula, funcho, pétalas de rosa mista, casca de laranja e sal grosso. Eu vou abrir. Ele vem com uma colinha. Que acho que é pra não sair o chazinho daqui de dentro. E ele tem um cheirinho. Que vocês não estão entendendo o cheirinho disso aqui. Ai, vem com as florzinhas. Que legal. Que amor. Sério, eu adoro esses produtos que tu tem... Uma experiência sensorial, além do benefício, sabe? Que vem com as linhas ou que vem com algum grânulo diferente pra tu sentir que o negócio tá agindo. Acho demais. E quem sabe a gente faz um vídeo de spa day. Eu tenho uma máscara pra testar, uma máscara facial. E agora eu tenho uma escalda pé Esse saquinho aqui custa 45 reais. Como eu sou mukirana, eu não vou usar meio saquinho. Eu vou tentar fazer ele render pelo menos umas quatro vezes. Então, eu vou usar um pouco menos, mas a gente vê no outro vídeo como é que vai ficar isso aqui. Outro produto, e esse aqui, gente, vocês sabem, né? Olha aqui. Olha aqui a necessidade dele. Que é um livin. Esse aqui é o livin da Jacques Janine. Ele é a hidratação intensa e profunda dos fios. É uh, edição limitada, que chique. Uh, formulado com uma tecnologia de tratamento biomimético. Multifuncional, que estimula a regeneração capilar, hidratação intensa e profunda dos fios. Com ativos que oferecem excelente desembaraço, facilidade ao pentear e proteção térmica. Que legal! Nossa, ele realmente é um tratamento e não só um produtinho para alinhar o cabelo. Nossa, amei muito e tô precisando de mais. Ele custa R$ 39,90 e gente, é tão limitada. Que massa! O próximo produto também é de cabelo, é uma máscara capilar restauradora, da Brilhou. Para todos os tipos de cabelo, restauração intensa, brilho radiante e contém seiva mel. Ela é da marca Cosméticos Tigo, nunca tinha ouvido falar dessa marca. E a máscara Brilhou restaura a saúde dos fios, regenerando a fibra capilar. Conta com uma rica mistura de seiva mel. E óleo de girassol, garantindo hidratação, muito brilho, suavidade intensa e toque sedoso. Ela é cruelty free, livre de petrolatos e parabenos. Que legal! Não conhecia essa marca, nunca tinha ouvido falar, mas tô bem curiosa. E... Ela é muito cheirosa. Nossa, muito bom. E ela é bem... Eu vou tapar aqui pra ver se consigo mostrar pra vocês. Ela é... Bem, bem densa. Ela é bem durinha. Eu posso virar e ela não mexe. Nossa. Muito bom. Essa máscara custa R$36,90. E ela vem com 230 gramas. Eu gosto de máscaras que são os potinhos menores, assim. Quando é aqueles potões de um litro, não, não funciona pra mim. Aquilo lá estraga antes do final. Eu não dou conta de usar. Pra mim, esses potinhos são perfeitos. Outro produtinho é um esmalte da Morgan Taylor. Eu nunca sei se é o Morgan Taylor ou a Morgan Taylor. Ele não, Eu não sei onde que se lê a cor dele. Eu já procurei, eu não achei. Se for o número que tá aqui embaixo, ele é a cor 25. É um lilás bem brilhoso, com umas partículas de brilho muito bonitas. Parece um esmalte meio gloss. E pelo que eu sei dessa marca, eles prometem efeito gel. Eu nunca usei porque é uma marca mais cara, então eu nunca tinha testado. Vou testar e vou contar pra vocês lá no Instagram. E, assim, eu já vi gente falando bem, já vi gente falando mal. Nos blogs de unha sempre tinha alguém que falava deles, e aí variava muito a opinião das pessoas. E eu tô bem curiosa pra testar. Ele custa R$26,20, é um esmalte de um preço que eu jamais compraria por conta, mas que eu amei que veio na caixinha. O último produto, é um produto que eu estou emocionadíssima, é o um, Estúdio um Primer Pro Aging, da B. Young. Eu fiquei chocada quando eu vi esse produto, porque, assim, só de consumo, mas eu acho caro e eu nunca teria comprado o meu dinheiro, tipo, eu ir lá e pagar esse valor. Ele, é um, ele promete fechar os poros, minimizar imperfeições, prolongar a maquiagem por 24 horas, tem acabamento mate, reduz rugas, Melhora a elasticidade, tem efeito lifting instantâneo, hidratação e maciez, controla oleosidade e é hipoalergênico. Um peptídeo de cobre, ele tem 30ml e a embalagem é muito riqueza. A embalagem que faz isso aqui é muito rico, sério. E aí ele vem aqui dentro. Essa aqui é a embalagem antiga, ele já tem uma embalagem nova, que ela não tem esse adesivo, ela é um vidro branco. Mas eu tô muito feliz que ele veio. Vocês sabem que eu não uso maquiagem direto, assim, eu não tenho o hábito de usar. E mesmo pra fazer os vídeos é só corretivo, eu não faço mais nada. Então eu vou acabar usando ele muito como produto de cuidado, realmente. E aí vamos ver o que, que realmente acontece na pele. Eu tô ansiosíssima pra testar. E, gente, sonho de consumo, eu tô muito feliz. Aí eu volto quando para pra vocês. Ele custa 99,90. Eu acho bem caro, bem caro, mas gente, se ele fizer tudo o que ele promete, é maravilhoso e eu só vejo gente falando bem dele, independente de ser resenha paga ou pessoas que realmente compraram, ele é maravilhoso e eu só vejo gente falando bem, então eu confio muito. E é isso que vem na caixinha, o valor total desta caixinha deu R$ 269,80. Nas duas caixinhas eu já tenho quase 500 reais em produtos novos pra testar e gente, é muito produto, sério, eu tô muito feliz, uh, assim, não tem nem como dizer que não vale a pena, eu comprei realmente, eu estou pagando com meu dinheiro, então é incrível ver essa quantidade de produto, a qualidade dos produtos, as marcas que vêm são sempre muito boas. Então eu tô muito feliz, com certeza eu vou manter minha assinatura. Não existe a possibilidade de eu cancelar essa assinatura. E se vocês quiserem ver algum desses produtos mais de perto ou testando realmente ele aplicando, comenta aqui embaixo e me deixa dicas também de vídeos que vocês querem ver aqui no canal que eu volto a gravar pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!